Bom, nesse vídeo eu vou explicar aqui para você quais são as minhas quatro principais fontes de renda e por que que eu vou fazer isso para te inspirar. Tá? Para te mostrar é, na prática, a gente conversa muito aqui sobre a questão mental relacionada ao dinheiro, mas eu sempre deixo muito claro isso né? É muito importante você ter algo prático ali, você fazer algo para isso. então eu vou te mostrar o que que eu faço. Dessas quatro, a quarta que eu vou falar aqui é uma que a maioria das pessoas querem, mas é a que me dá menos resultado. E eu vou te explicar o porquê que essa aqui é teori teoricamente a pior, teoricamente. A quarta que eu vou mencionar aqui, OK? Bom, para ser bem direto ao ponto. Minha primeira fonte de renda são os anúncios do canal do YouTube, deste canal do YouTube, tá? Então, quando você Entra aqui em um vídeo, você assiste esse vídeo. Provavelmente, antes apareceu uma propaganda, né? E eu recebo um valor por essa propaganda. Eu produzo conteúdo, a propaganda aparece no meu vídeo, eu recebo um valor por isso. E o YouTube também recebe uma parte desse valor. Para ser bem transparente aqui, eu até posso mostrar aqui para você, olha, O quanto que isso é hoje, tá? A gente teve aqui no mês de maio, a gente fez, né? umas mudanças aqui drásticas aqui na questão do conteúdo e tivemos resultados excelentes. Né? Então, isso aqui foi, né, são os ganhos dos últimos meses somente com anúncios. Tá? Somente com anúncios. Já, deixo claro, não é a principal fonte de renda aqui. Né? É uma, aqui é uma empresa, tem vários funcionários, né? então é, são cinco, se não me engano, são cinco Hoje, hoje, em dia, né, atualmente no momento que eu gravo aqui esse vídeo, então não seria um valor que daria para fazer tudo isso acontecer, mas é um valor relevante aí, né? Então, essa é uma das fontes de renda. Por que que essa fonte de renda eu acho ela muito interessante? Olha só. Tá vendo aqui do lado aqui, olha, conteúdo que mais gera receita, tá bem? Aqui tá mostrando alguns vídeos específicos que geraram um valor considerável nos últimos 28 dias, então olha só esse primeiro vídeo, 1.571. Reais, ou seja, nos últimos 28 dias esse vídeo rendeu 1571 reais. só que ele já foi gravado tá um, tem uns três ou quatro meses, percebe? Então olha só a renda passiva aqui, né? esse outro vídeo aqui é um vídeo que ele é de janeiro de 2021, ou seja, ele vai completar daqui a pouco dois anos e só nos últimos 30 dias ou 28 dias, ele gerou R$ 1091 reais somente com anúncios, tá? Então, é uma é uma fonte de renda que eu acho estrondosa, né? É, é, especialmente no sentido de gerar essa renda passiva. E aí você vê aqui para baixo, 880, 742, tudo isso aqui com apenas um vídeo e apenas nos últimos 28 dias. OK? Então, essas são, né, essa é uma das minhas fontes de renda. Segunda fonte de renda, a venda de infoprodutos. Tá? O que é um infoproduto? É um produto de informação né, e é um produto que ele é um produto digital. Qual que é a vantagem desse tipo de produto? Escala. Escala. Qual que é o principal produto digital que a gente vende hoje? É a reprogramação de extrave e sua prosperidade. Então, o que, lembra, eu estou contando aqui as minhas fontes, mas é para te dar alguma ideia, não é simplesmente por curiosidade, isso aqui não é canal de fofoca, você saber da minha vida, não, é para você ter, para te dar ideias aí. Então, eu gero receita aqui através dos anúncios, mas o que mais gera receita na empresa é a venda de infoprodutos. Né? Ou seja, tem um assunto que eu domino, eu gero conteúdo sobre esse assunto, eu recebo somente por gerar esse conteúdo, eu já estou recebendo através de um anúncio, mas eu exploro ainda mais, vamos dizer assim, esse conhecimento vendendo algo e esse algo um infoproduto que tem o um poder de escala que é, o vídeo está trabalhando o tempo inteiro, mesmo quando eu estou dormindo, então enquanto eu estou dormindo está tá acontecendo venda e tudo mais, tá? então a ideia de você ter um produto digital é uma excelente ideia, porque isso você está ganhando dinheiro sem estar trabalhando ali no momento, tá? então é uma segunda fonte de renda, faça o tal sentido para mim, avalie se faz sentido para você. A terceira fonte de renda são mentorias, tá? mentorias, aí tem uma outra pegada, a mentoria ela tem a ver, ou seja, eu gero esse conteúdo aqui e as mentorias hoje que eu, que eu dou são especificamente para empresários que usam o YouTube. Tá? Essa é a mentoria que a gente faz hoje. A mentoria, ela já não é uma coisa que é igual ao infoproduto. Ela não é uma coisa que vende, pô, a pessoa clicou aqui e compra. Não. Ela é, é uma prestação de serviço, vamos dizer assim, né? mas tem uma escala muito grande também. Por que, que faz sentido essa questão da mentoria? Porque o valor já é um valor bem mais alto. Né? Hoje eu tenho uma, uma mentoria que é individual, ela custa 30 mil reais, e eu tenho uma mentoria em grupo que custa 6 mil reais. Então aí já fica... Lembra, qual que é a ideia? Não é te contar aqui só do meu negócio, é para você ver se calma uma ficha aí para você. Quando você vai fazer uma coisa que tem uma proximidade, que tem um contato direto, o valor sempre é mais alto. Tá? E é exatamente isso que a gente faz. Então, a gente vende a reprogramação de estrada sobre prosperidade. R 197 ,00. Comprou, acabou. Ah, a pessoa vai conseguir ter acesso a mim, tirar a dúvida comigo? Não. Por quê? Porque o valor não permite isso. Né? É um valor muito pequeno. É um valor maior. É uma entrega diferente. Já tem um contato mais próximo. A pessoa tem isso. Mas aí já, é financeiramente falando, é interessante. Então são dois jogos aqui que são bem interessantes, mais proximidade, é, isso exige um pouco mais de mim, mas financeiramente compensa, é um valor bem maior, menos proximidade, já não me dá, né, eu não tenho que estar tá ali, um valor pequeno, mas compensa pela escala, ou seja, muitas e muitas pessoas podem estar comprando. Então, essa é a minha terceira fonte de renda, e a última, como eu disse aqui no início, é uma das que talvez mais faz sentido para as pessoas, que né, tem uma, uma ideia também de renda passiva, mas eu quero te dar uma ideia com relação a isso. A minha quarta fonte de renda são, é, é, vamos dizer assim, os, os dividendos que eu recebo aí. Né, de, acho que dividendo, dividendo é mais relacionado à bolsa, eu não invisto na bolsa. Né, mas é o dinheiro trabalhando para mim, né, o dinheiro trabalha para mim, eu recebo um juro ali que tá em torno aí de um 1% ao mês, tá? Então, um exemplo, se eu, vamos supor que eu tenho aí 200 mil reais que esteja investido aí, isso aí vai me dar 2 mil reais, sem eu fazer nada, só de estar investido 2 mil reais, maravilha, maravilha, é uma boa fonte de renda? É claro, pô, 2 mil reais sem fazer nada, sem, pô, maravilha. Só que aí eu quero te trazer um conceito aqui que é o seguinte, é, essa ideia de, por exemplo, ah, eu vou colocar o dinheiro aqui no, no tesouro direto, a ideia do investimento, eu tenho uma visão de investimento diferente por parte das pessoas e aí eu acredito que muito do resultado que eu tenho hoje <coughs> vem por causa disso, dessa forma diferente. Muitas pessoas têm uma ideia do, do investimento, assim, olha, eu vou ter um dinheiro, eu vou colocar para investir, para gerar esse 1% ao mês, eu vou em revisto isso, reinvisto, reinvisto, reinvisto, e aí, daqui a sei lá quantos anos, eu vou estar tá rico. Ok. A minha visão é a seguinte, ok isso, não tem nada de errado. Mas, para mim, o investimento que mais faz sentido, que mais me gera retorno, é em conhecimento. Por exemplo, como eu disse, a gente tem algumas mentorias aqui relacionadas ao a YouTube, por exemplo. Algum, há dois meses atrás, eu investi 15 mil reais para participar de um grupo para aprender a vender esse tipo de mentoria. Tá? 15 mil reais. Eu poderia ter pago esses 15 mil à vista, mas mesmo pagando juro, para mim foi interessante fazer. Não, eu vou diluir esse valor aí para que, à medida que eu, o que eu for fazendo, já vai pagando esse valor. Então, foi dividido lá em 12 vezes de 1.500 reais. Então deu 18 mil, tá? Então 1.500 reais por mês, ok. No primeiro mês a gente fez é, 6 mil reais, relacionado é, é, com esse conhecimento. No segundo foi 18, depois vai ser 30, 50, com toda certeza em muito pouco tempo a gente vai estar tá fazendo mais de 100 mil reais por mês só com isso. Ou seja, uma coisa que eu investi 15, que na verdade eu nem investi os 15 direto, que eu investi 1.500 por mês e que logo no primeiro mês me gerou 6, ou seja, 4 vezes mais. Para quem quer ganhar dinheiro de verdade, eu acredito que esse é o melhor investimento que você possa fazer em conhecimento. Tá? De novo, por que, que eu estou dizendo isso? Porque a ideia do investir na bolsa, investir nisso, naquilo, ok, não é que é ruim. Mas, pelo menos na minha visão, isso é mais para quem já está financeiramente melhor. Tá? Se, eu, não, se eu estivesse financeiramente num, no início, a, o, meu, o meu foco seria, eu vou investir em algo que me gere mais dinheiro assim, não 1% ao mês, que me gere mais dinheiro mesmo, para eu aprender uma coisa que eu possa fazer mais dinheiro. fez sentido? Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, uma das quatro fontes. Especialmente para te dar ideias de coisas que você também pode fazer. E aqui abaixo eu vou deixar um treinamento, um dos infoprodutos que a gente tem, que é o treinamento YouTube para né? É a principal habilidade, né, que de, fora a questão mental, né? a habilidade prática de como fazer dinheiro na prática que a gente tem aqui, é ensinar realmente sobre como funciona o YouTube, como qualquer pessoa pode é, criar um canal e monetizar com isso. Conheça aqui esse treinamento, caso faça sentido para você, adquira esse treinamento. Fez sentido essa conversa? Deixa um comentário aqui, gosto muito de saber o que, é que você pensa. É e se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative aí o sininho de notificações. É isso, forte abraço e a gente vê em um próximo vídeo.